Homem que goza rápido, é chifrudo, é traído? Esse é o tema do vídeo de hoje. Então, se você sofre de ejaculação precoce e você quer resolver o seu problema, já deixa aquele like, já se inscreve no canal e ativa o sininho e deixa aí o seu comentário no final do vídeo. Afinal de contas, quando você é ligeirinho, quando você não dura tanto. Dois minutos, ou pior, quando você nem penetrou a vagina e você já goza. Quando você é ligeirinho assim, a sua mulher vai te trair. Olha, esse é um tema muito delicado, mas eu tô aqui para ser sincero com você. Eu não vou passar a mão na sua cabecinha, eu não vou ficar de mimimi nem enrolação pro seu lado. Eu vou te dizer a verdade e você vai analisar. Aí, com a sua cabecinha Beleza, irmão? Primeiro As mulheres são seres emocionais Tá? Acredite você ou não As mulheres se preocupam menos com sexo do que a gente Tem mulher muito tarada Tem mulher muito quente Que adora uma boa sacanagem Mas as mulheres são seres emocionais Tá? E por que, que eu tô dizendo isso? Quando você não consegue satisfazer a sua mulher, querendo ou não, você tá deixando de provocar uma emoção que seria um sexo gostoso, que seria aquela sensação de alívio depois de um orgasmo que ela tem com você, com o um homem, né? Aquele calor, aquela coisa gostosa, você está deixando de provocar uma emoção nela. Porque para mulher, o mais importante não é você penetrar ela, tá? O mais importante é ela conseguir ter aquele orgasmo múltiplo com você, aquele momento. Sentir que você é o macho dela, que você está possuindo ela. Você tá deixando ela segura, satisfeita com o macho que ela escolheu para ela. Então quando você não consegue dar isso a ela, você tá deixando de dar uma emoção para ela. Por mais que a mulher seja honesta, tá? Seja uma mulher que ela não iria te trair, ela não iria trocar você por outro. Com o tempo, essa emoção começa a fazer falta para ela. Então, ela começa a ficar estressada. Diz aí para mim nos comentários se já aconteceu com você. Ela começa a ficar estressada. Ela começa a ficar irritada. Ela começa a brigar à toa com você. Ou ela começa a ficar fria e distante com você. E quando isso acontece, meu irmão, é aí que tudo começa. Essa emoção, cada vez mais que você não tá dando ela, ela vai sentindo falta. E ela não vai satisfazer isso apenas com uma siririca ou assistindo um vídeo pornô. Não. Ela precisa de um macho para proporcionar isso para ela de forma completa. Tá? A, a natureza funciona assim. Por mais que você se masturbe e satisfaça, você precisa de um calor humano. Então, essa emoção que você não tá dando ela, cada vez vai fazendo mais falta e mais falta. E você sabe muito bem que hoje com as redes sociais Uma mulher que tem Facebook, que tem Orkut, que tem Instagram Ela vai receber milhares de cantadas Ela sendo casada ou sendo solteira Quando o macho dela satisfaz ela na cama Ele faz ela se sentir segura Ele é um cara confiante Que proporciona tudo que ela precisa Dificilmente, claro que existem mulheres e mulheres Existe caráter e caráter Mas dificilmente ela vai dar trela para esses caras e é isso mesmo, amigão. Não adianta você pensar, ah, a minha mulher tem Facebook, todo mundo sabe que ela é casada, ninguém vai dar em cima. Vai. Os homens hoje são muito carentes, eles vão cair matando a sua mulher. A diferença é, será que ela precisa aceitar alguma proposta deles? Será que ela tem tudo que ela precisa em casa? Entendeu o X da questão? Quando chegar o momento que essa emoção que você não dá pra ela ficar muito latente e aparecer um macho alfa, firme, confiante, e começar a seduzir ela, meu amigo, ela pode ter o caráter que for. Ela pode não te trair, mas ela vai sentir muita vontade. E se essa vontade for acumulando, e você não tratar a sua ejaculação precoce, você continuar deixando ela na mão, cara, me desculpa a sinceridade, você pode meter o pau em mim aqui na descrição, mas você tem grande chance de ser trocado. Ela pode não te trair, mas ela pode deixar você para procurar um macho que dê essa satisfação pra ela. Que faça ela gozar, tá? Então, meu amigo, se você tem esse problema, cara, tu vai ter que tratar isso. Tu precisa acabar com isso, tá? Você precisa resolver esse problema. Aprenda a dar prazer pra sua parceira. Aprenda a se controlar, cara. Aprenda a ser macho, Ok? E se você não sabe nem por onde começar, eu posso te ajudar. Você pode assistir a lista de vídeos que tem nesse canal, tu vai aprender a controlar a sua ejaculação. Sem remédio, não precisa de comprimido, não precisa de cápsula, não precisa de remédio, não precisa de gel retardante. E você pode utilizar as dicas aqui de retardantes que eu dou no canal para resolver a curto prazo. Mas você precisa, para você sentir um prazer completo, você precisa ter controle sem precisar ficar usando camisinha retardante nem passando meleca nenhuma no seu pênis. Beleza, brother? Então, eu posso te ajudar. Eu tenho um guia muito famoso no Brasil, um guia que já está sendo usado por mais de 1.500 homens e que já ajudou dezenas, centenas deles a resolverem a sua ejaculação precoce. E o link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, o site oficial. É um site seguro, pode clicar sem medo. Lá eu vou te contar a minha história, como a ejaculação precoce quase acabou com o meu casamento, cara. Como destruiu a minha masculinidade, eu já me senti um broxo, um frouxo, um ninguém. E como eu consegui dar a volta por cima e resolver esse problema. E eu tenho um guia, passo a passo, te ensinando tudo que eu fiz. para que você também faça, e que em até 21 dias... Ou até menos, você já consiga ver a diferença, consiga durar mais. E cara, se tu satisfazer a sua parceira, tanto no carinho, tanto na pegada, se você conhecer o corpo dela, porque eu vou te dar mais três bônus, se você adquirir o meu guia, eu vou te dar três bônus, que vai te ensinar a fazer a sua mulher gozar até antes de você penetrar ela, tá? É... Se você dominar o corpo da sua parceira, se você satisfazer as vontades dela, você for um cara firme, confiante, brother... Ela pode receber mil propostas no trabalho dela em qualquer lugar. Ela não vai trocar a gozada que ela tem com você por um, por um outro cara. Principalmente se for mulher de caráter. Agora, se tu continuar desse jeito, brother, você me desculpa, mas é questão de tempo. Veja pelo seu lado. Veja pelo lado oposto. Se fosse uma mulher que nunca te fizesse gozar, que não, não te fizesse sexo oral, se ficasse de frescura, de mimimi, o que, que tu ia fazer? Tu não ia procurar fora de casa? Você podia não procurar, mas você ia sentir vontade, não ia, é, brother? Então, pense no lado dela. Se tu continuar desse jeito, cara, você sofre sérios riscos aí da sua testa começar a coçar. Papo reto aqui, sem mimimi, direto ao ponto. Se inscreve no canal, clica no site aqui embaixo pra você ver o meu vídeo onde eu explico passo a passo como você, como eu dei a volta por cima, pra que você também consiga. E até o próximo vídeo. Abraço.